gravando bom é, Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa de mentorias para membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. E esse programa de mentorias, ele tem como objetivo os seguintes objetivos. É primeiro contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, também a gente promover a discussão sobre vários aspectos da vida científica né, com profissionais renomados das áreas respectivas. Também encontrar uma linguagem comum entre os pesquisadores no começo e no meio de suas carreiras. E promover principalmente né, o aprimoramento da formação dos pesquisadores para que eles se tornem futuras lideranças nas suas áreas de pesquisa no futuro. E aí a gente né, tem uma agenda de, de algumas mentorias que já estão agendadas e a gente gostaria muito de contar com a participação de todos vocês. Então, no mês de março, a gente vai ter uma mentoria para falar sobre financiamentos e convênios internacionais na Europa, e para isso a gente vai ter a Charlotte Graves, que ela é representante da Euraxis Brasil, ela vai falar sobre a Mary vai falar também sobre o ERC, vai falar sobre alguns possíveis convênios entre Brasil, América Latina e Europa, também vai ter a Mônica Freitas, da UFRJ, que ela foi ex-embaixadora da Fundação Alexandre von Humboldt, também para falar de algumas possibilidades entre a Fundação Alexandre von Humboldt para brasileiros, né, para poder ir para a Alemanha, passar estadias lá. E também a gente tem em abril uma outra mentoria, que vai ser sobre oportunidades e financiamentos, esse vai ser em inglês, e vai, vai ser também trazendo um pouco dessas oportunidades com a China... Né, com o Japão, então vai ser algo nessa direção e até o momento a gente tem confirmado o Ningning Zhang que é da Academia Chinesa de Ciências e ele também tá, tá, tá à frente aí do PIF, que é um dos programas lá da China de financiamento Bom, é, as mentorias sempre acontecem nas né, sextas-feiras as né, duas e meia, as últimas sextas-feiras do mês e também a gente ainda tem outras né já programadas a gente também tem em maio programado um sobre vaidades acadêmicas, com a Rosana Pinheiro Machado, da University of Bath, então ela vai trazer um pouco sobre esse, esse tópico, e depois, em 25 de junho, a gente também vai ter um, uma outra mentoria sobre Open Science, vai ser com Roberto Moraes Barros, da Unifesp, e a Cláudia Figueiredo, da UFRJ, e talvez também tenha participação de mais uma pessoa que ainda vai ser é, anunciado. Então, caso vocês tenham é, sugestões de temas e nomes, a gente pede para vocês enviarem por e-mail, para que a gente possa aí, organizar né, e poder já agendar umas próximas mentorias. Então, mandem para a gente sugestões de temas que vocês tenham, que vocês gostariam de escutar um pouco mais né, sobre isso. E agora, então, eu passo a palavra para a Ana Kins. Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar a professora Gisele Manfro, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Gisele vai falar sobre saúde mental na academia, o impacto da pandemia e estratégias para o futuro. A Gisele fez graduação em Medicina pela URGS em 1988 e doutorado em Ciências Biológicas e em Bioquímica também pela URGS. Uh, e obteve esse título em 97. Ela é professora associada do Departamento de Psiquiatria da URGS e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento e professora do PPG de Neurociências uh, da URGS. Josélia também coordenadora do Programa de Transtornos de Ansiedades, o ProTAN, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do Programa de Transtornos de Ansiedade na Infância e Adolescência, o Protaia da URGS e Hospital de Clínicas. Entre 94 e 96 foi pesquisadora na Unidade de Psicofarmacologia do Massachusetts General Hospital da Har de Harvard, uh, e atualmente é editora associada do Bra Brazilian Journal of Psychiatry. Então, vamos dar início à apresentação da Gisele. Uh, Gisele, pode com começar quando estiveres pronta. Então, vou parar tá. de compartilhar aqui. Então, boa tarde a todos. Uh, é um enorme prazer poder estar com vocês na tarde de hoje para falar de um tema que é tão caro para mim, que é a saúde mental na academia. E uh, eu... Uh, Assim, fico muito contente de ter essa oportunidade. queria agradecer muito o convite da Ana né, e de toda a Academia Brasileira de Ciências por esse uh, por esse momento que nós vamos ter hoje. então assim, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela né, uh, para a gente poder começar a conversar sobre este assunto. Estão vendo bem? Sim. Sim, super bem. Então, tá. Uh, hoje, então, nós vamos conversar e a ideia que eu pensei em apresentar isso seria iniciando com um entendimento sobre saúde mental e depois podermos conversar um pouquinho de que forma... Uh, a saúde mental ainda ficou um pouco mais impactada, ou quem sabe bem mais impactada, neste momento pandêmico. Eu começo essa apresentação colocando o quanto a academia já vem se preocupando com a questão de saúde mental nos últimos anos a partir de comentários, resenhas, editoriais, curtos, né, em grandes revistas científicas. Esse é um, um comentário que surg, saiu na Nature em 2012, onde uma aluna de, de doutorado um, de química, a Lauren, era uma aluna na Universidade de Uh, na UK, e ela coloca as dificuldades de enfrentar uh, a academia e uma, um programa de pós-graduação, doutorado, quando ela se deparou com um episódio depressivo. Dentro desse sentimento, a sensação era de que ela não daria conta e que o comentário que ela faz é que fazer um doutorado, se dedicar à academia é algo tão pessoal, em que a gente ocupa tanto tempo da nossa vida que... E é tão passível de críticas, tudo que a gente faz, que qualquer crítica parece que ela não é referente só ao nosso trabalho, mas que ela passa a ser referente a nós mesmos. Né? Então, toda essa questão e preocupação com a saúde mental tem sido uh, algo importante dentro desse contexto de emoções da nossa vida acadêmica. Eu trago aqui, assim, essa pequena demonstração de como as nossas emoções vão variando durante um projeto ou durante toda a nossa vida. Né? A gente tem ideias de um novo tema de estudo, a gente fica confuso, a gente vai atrás, a gente se frustra, muitas vezes fica com falta de esperança, surge uma epifania desenvolve um trabalho, se sente realizado e novamente vem aí um ciclo com a oportunidade ou não de novos temas, nova confusão, frustração e dentro desse ciclo importante é sempre uh, características que sempre estão envolvidas são o muito tempo de estudo que a gente acaba tendo, né, muito trabalho, Uh, a presença de dificuldades financeiras, uma pressão enorme para o sucesso, uma incerteza da carreira, especialmente aqui, onde nós estamos vivendo nesse momento em que a ciência é algo que não é valorizado, e um grande isolamento no trabalho. Então, todas essas características que permeiam a nossa vida acadêmica, elas acabam gerando muito desconforto e dificuldades da nossa saúde mental. Dentro dessa questão, é importante a gente considerar fatores que contribuem para uma certa atrapalhação, um certo desequilíbrio da questão da saúde mental em relação à nossa atividade profissional. Essa busca constante do desempenho, essa necessidade de atualização diária, a carga horária que a gente coloca nesse trabalho, o isolamento social que ele impõe, um clima bastante competitivo em algumas instituições que acabam gerando uma dificuldade com o nosso autocuidado nisso não há tempo para exercício, para o sono, para uma alimentação saudável, e tudo isso, na verdade eu coloco ali personalidade, é porque tem uma forma da gente ser, e tem um jeito e um temperamento que ele é meio comum às pessoas que buscam esse tipo de atividade, né, e esse, esse Jeito, esse temperamento que a gente chama mais voltado ao neuroticismo, que são pessoas perfeccionistas, que têm necessidade de ter controle, que têm uma busca pela perfeição, né, que são muito preocupadas. Tudo isso são fatores de risco que levam a um desequilíbrio e alguns transtornos psiquiátricos, entre eles depressão e ansiedade. Uh, considerando que a gente, nós temos esse temperamento, que ele é muito comum entre as pessoas que buscam a vida e a carreira dentro da academia, uh, e os fatores externos que impõem a vida na academia, que como a gente falou antes é o desempenho, a dificuldade financeira, as questões competitivas, né? Uh, existem outras situações que podem ser fatores de risco ainda maior, que entram nesse caldo de cultura da nossa personalidade, junto com a nossa personalidade e junto com esses fatores inerentes da vida na academia. Então, se associado a isso, existirem sentimentos de desesperança ou muita impulsividade, se a pessoa não tem companheiro, se a pessoa faz uso de substância ou se ela tem outras doenças clínicas ou se ela vem de múltiplas experiências adversas, com tudo isso contribui para uma situação de desenvolvimento de depressão, ansiedade, muitas vezes até risco de suicídio. Como a gente não podia pensar diferente, essa situação que nós vivemos hoje da pandemia, ela é uma situação de muito estresse, que vai ser mais um fator muito importante para o desequilíbrio da nossa saúde mental. Então, se nós considerarmos isso, a pandemia, dentro de uma personalidade, de um jeito de ser e que a gente não gosta de perder o controle, onde a gente tem, lida com essas dificuldades do, de ser muito perfeccionista, e que a gente tem que lidar com incertezas, é um momento muito difícil, onde sintomas associados a dificuldades na saúde mental, como depressão, ansiedade, e irritabilidade, podem aparecer. Dessa forma, o meu grande. Uh, a questão dessa, da discussão desse assunto com vocês é dizer que, se em algum momento alguém sente isso, e que eu acho que é um sentimento muito comum em muitos de nós, hoje, particularmente, com a situação horrenda que a gente tem vivido, a gente não está sozinho. E é isso que tem aparecido nos inúmeros comentários que a gente começou a o início dessa conferência hoje com a Lauren, naquele primeiro slide, mas vários comentários em revistas, né, editoriais, têm uh, comunicado que os pesquisadores ou os alunos de pós-graduação não estão sozinhos nessa jornada, e começa a ser divulgado muito mais a questão do, uh, como a gente chama esse... O Black Dog, né, que é o, o significado do quadro depressivo que tem acompanhado muito as nossas jornadas na academia. Bom, aqui tem um slide mostrando, uh, que é de um estudo recente, a frequência, a prevalência de sintomas ansiosos e depressivos entre alunos da pós-graduação. Uh, a ansiedade, ela é vista em mais ou menos 40% dos alunos, assim como os episódios depressivos. Isso é um número substancial e ele fica muito mais evidente ainda se nós considerarmos o sexo feminino né, e a população transgênero, uh, como se pode imaginar... Uh, essas populações específicas, elas têm uma chance maior ainda de desenvolver esses sintomas psiquiátricos. Esse segundo gráfico aqui mostra que quanto menos a gente consegue balancear a nossa vida profissional com atividades de lazer e afeto, maior são os problemas psiquiátricos nos estudantes. Isso, como a gente não podia imaginar, ele não é diferente aqui no nosso país. Então, assim, em estudos recentes, até uh, apresentados pela uh, Associação Nacional de Pós-Graduandos, tem um estudo da URGS que mostra que alunos de mestrado e doutorado são duas vezes mais irritados, com mais problemas de apetite no sono, três vezes menos sociáveis e menos motivados, quando comparados a estudantes da mesma faixa etária, mas da pós-graduação lato senso e não da estrito senso. Uh, em outros lugares do país se enxerga e se observa a mesma coisa, os estudos têm demonstrado uma alta da frequência de sintomas depressivos e ansiosos, e esse estudo no Sergipe, ele é muito interessante que ele coloca, semelhante ao estudo internacional, que as mulheres são mais acometidas, mas e um aspecto importante é que aqueles estudantes que têm dedicação exclusiva e que não, que não trabalharam uh, simultaneamente a realização do curso de pós-graduação, que, ou que, Acabam decidindo não prosseguir a carreira acadêmica, eles têm muito maior estresse. Eu acho que o, a desesperança e o desamparo dessa vida acadêmica, da questão do mercado de trabalho, o que vai ter, torna a vida acadêmica também muito mais estressante. Uh, dentro deste contexto, existem algumas situações uh, culturais que elas estão associadas ao sucesso uh, e que são situações que talvez nesse momento a gente tenha que repensar que é a cultura no pain no gain, né, se não há sacrifício na vida pessoal, tu não vai ter sucesso e essa cultura acaba permeando a vida das pessoas em que tu tem que te sacrificar com horas no trabalho, horas no laboratório, que tu não pode uh, dormir, que tu não estudasse, não lesse todo o material que chegou hoje, né, uh, e a Associado a isso, um mercado de trabalho tão ruim como o que a gente encontra nesse momento para a ciência, associado à competição acadêmica, torna esse momento muito mais estressante e difícil. Além disso, existe uma situação que nós estamos vivendo o tempo inteiro, que é a geração milênio. Os nossos laboratórios, eles têm os professores orientadores, os professores pesquisadores, uh, dividindo um ambiente com essa geração millennium que são as pessoas nascidas entre 80 e 2000, que são os nossos alunos de pós-graduação e muitos dos professores... Mais recentes, mais, novin mais novos, né? E essa é uma geração diferente, e é uma geração em que ela, as pessoas têm uma interação muito frequente, eles são multitarefas, eles têm uma rápida conexão com o mundo, que é um pouco diferente dos pesquisadores mais antigos e dos professores que montaram os laboratórios, que vem de uma outra etapa e de uma outra uh, forma né, de ter desenvolvido a sua pesquisa. Então, dentro dessa... Uh, de como fazer a mentoria ou a tutoria desses milênios, existem vários mitos que a gente deveria repensar para melhorar a comunicação entre nós e os nossos alunos. Muitas vezes essa questão de que nós estamos conversando com um aluno e ele está no, no celular ou na internet, ou nós estamos dando uma aula e a pessoa não está vendo, nós ficamos com uma sensação de que... Uh, eles não estão motivados, que eles estão impacientes, e na verdade é uma geração que funciona diferente. Ela é rápida, ela quer respostas rápidas, e nós temos que desmontar alguns desses mitos, né, em relação a que se de fato eles não são eficientes porque são impacientes. E na verdade as pessoas, eles estão acostumadas com essa questão da informação rápida, eles prezam pela inovação, existem situações em relação à titulação e à motivação, e muitas vezes a nova geração não vê distinções sociais hierárquicas como a gente via, então, assim, essa questão da hierarquia, de como organizar um laboratório uh, do senior, uh, do professor sênior, existem às vezes algumas situações de conflito em quem vai ser o corresponding author, né? E a gente poderia utilizar isso abraçando o desejo de autonomia que muitas vezes esses novos milênios têm. Uh, a questão do propósito, né, de eles são muito motivados por um propósito, por missões específicas, né, a questão que muitas vezes a gente entende como um aspecto narcísico, que eles não querem ouvir a nossa posição, talvez tenha muito mais a ver com uma questão de uma necessidade de empoderamento, Muitas vezes eu escuto no meu departamento, assim as pessoas não querem passar pelo mesmo caminho que todos nós passamos, mas é uma geração que funciona diferente. Né? A questão do trabalho colaborativo, que é muito importante, e a questão da necessidade de ficar engajado. Se a gente puder entender, às vezes, essa diferença... Uh, entre as gerações, possivelmente o trabalho no laboratório ou nos nossos grupos de pesquisa também podem ser aliviados, melhorados e o clima né, do laboratório e dos grupos de pesquisa, quem sabe, melhorados. E nesse sentido, essas situações, tanto que a gente conversa, que são específicas, particulares, do nosso jeito, do ambiente e dessa dificuldade geracional, faz com que sim a gente cada vez perceba mais que saúde mental é algo que nós deveríamos nos preocupar e deveríamos ser cuidadosos em estar observando, olhando e encaminhando para a busca de ajuda. Mas como que a gente vai fazer isso? Em parte, talvez, seria uma situação de que se a gente e o laboratório puder permitir com que, de alguma forma, todas as pessoas que trabalham possam se sentir mais confiantes com o que está fazendo e com suporte, esse estresse seria um pouco menor. A ideia que vem é um pensamento automático, que quando as coisas começam a dar errado, o pensamento que vem é, eu não sirvo para isso, eu sou muito pior que os outros. E a pessoa tem uma ideia que o que ela sabe é muito pequeno em relação ao que todo mundo sabe. E na verdade isso é uma, um pensamento distorcido, em função desse ambiente adverso, competitivo, com as, que entra em contato, em conluio com as nossas características de personalidade, também de perfeccionismo, de necessidade de ter certeza e de controle. Então, talvez um ambiente um pouco mais em que as pessoas, os pesquisadores, os alunos pudessem se sentir mais confiante, com suporte quem sabe o estresse poderia ficar um pouco menor. Dessa forma, então, se acredita que a promoção de saúde mental, ela possa ser feita com, a partir de grupos de apoio, a partir desse suporte, que os alunos pudessem receber outros alunos, considerando que às vezes a pós-graduação também é um momento em que muitos os alunos vêm de fora, eles não recebem, não têm mais o suporte familiar, o suporte dos amigos antigos e isso é mais um gatilho para a sensação de ter sintomas depressivos e ansiosos. Uh, alguns, uh, algumas instituições americanas criaram... Uh, aqueles 0800, tipo uma linha de crise, tipo um CVV, para auxiliar alunos que se sintam desamparados nesse momento de crise. E aí vem algo que nós já tínhamos também começado a conversar, que é a questão de com quem que o aluno vai falar, ou com quem que o pesquisador contratado do laboratório vai falar quando ele se sente assim desamparado que é a questão do aconselhamento, quem é a pessoa que pode fazer isso, se ele vai ser encaminhado para algum tratamento, se isso é indicado pela própria instituição, se existe um acordo de confidencialidade que o que ele está sentindo ou como ele vê as outras pessoas vai ficar eticamente uh, confinado no lugar que ele conversou sobre isso, né? E o encaminhamento para tratamento é algo que deveria ser sempre que possível realizado. A questão também é que as nossas instituições não dispõem desses tratamentos gratuitos para as pessoas que às vezes necessitam. Então, o suporte social, um auxílio financeiro, o cuidado na qualidade de moradia, a preservar essa questão da saúde física, do sono, do exercício né, e entender essa relação com o orientador como uma fonte de suporte. Uma fonte de suporte não significa que o orientador necessariamente tem que uh, passar a mão na cabeça e aceitar todo o desamparo, mas o orientador tem que ser suficientemente empático para entender que essas situações existem e que ele possa uh, orientar de forma que o aluno não está sozinho, que o que ele está sentindo hoje de depressão ou de ansiedade não significa que ele é uma pessoa depressiva ou que as coisas dele não vão dar certo e que ele possa, de fato, ser encaminhado para melhor ajuda disponível. Esse é um assunto, um artigo recente, muito interessante, que é sobre a questão do o nosso jeito, que é aquilo que a gente conversou, que é o nosso temperamento, que é o que é herdado e o que são características muito comuns às pessoas que buscam a vida na academia, né, que nós já conversamos. Esses fatores de risco, e a gente sabe que a depressão vem com alguns fatores de risco, entre eles a estrutura de personalidade e esse neuroticismo é um fator de risco que não pode ser modificado, existem situações do ambiente que, já que os sintomas psiquiátricos advêm de uma interação entre o que tu recebe e o que o ambiente ajuda a te moldar, que possivelmente nessas situações, se a gente não pode modificar o que a gente traz como um fator genético, que a gente possa mudar alguns fatores ambientais. E entre eles, nesse estudo, se coloca que algum o uso do exercício físico, o caminhar em lugares abertos, o ser parte de um grupo, o ter atividade de lazer, eles contribuem significativamente para um melhor bem-estar e para uma diminuição de sintomas ansiosos e depressivos. Nós podemos observar aqui, por exemplo, que o uso de, da TV ou mesmo o uso de internet muito seguido, né, dessa, eles têm uma tendência a ter uma influência negativa em relação ao indivíduo, né, eles não protegem do desenvolvimento de ansiedade, diferente dessa questão de poder contar com os outros, de poder estar com os outros, então a gente imagina o quanto esse momento de pandemia e a dificuldade de estar com os outros e de estar próximo tem contribuído para piora e para o desequilíbrio na saúde mental. Então o que, que seriam algumas dicas né, que poderiam ser para os grupos de pesquisa se tornarem um pouco mais saudáveis e talvez um pouco menos exaustos? Então alguns estudos têm sugerido a questão do um escritório de desenvolvimento de carreira, onde independente do orientador, existam pessoas que possam conversar com alunos de pós-graduação para traçar junto com eles o seu desenvolvimento de carreira, o, o que, que eles gostariam, aonde que teria espaço, qual seria o mercado de trabalho. Outras mudanças culturais sugeridas têm sido treinar os treinadores, ou, no fato, ou de fato, que, um, que os orientadores e os pesquisadores seniors, e que os chefes de laboratório e que os colegas também possam estar tá atentos a observar se, ah, questões e sintomas de saúde mental, percebendo que aquela pessoa está em sofrimento. Junto com isso o entendimento de, de como se dá essa relação entre as gerações e como que a gente deve entender alguns processos dessa diferença existente entre as gerações. Que a gente possa fazer avaliações do trabalho e do grupo de pesquisa de uma forma como uma crítica construtiva e modificar as questões em que o que, que seria sinal de competência, o número de horas que tu fica no laboratório, o quanto tempo tu abre mão da tua vida pessoal para isso, para que a gente possa trocar, que talvez um balanço melhor entre as, as coisas de lazer da vida e o trabalho significaria muito mais produção. E nesse sentido, a questão ética em pesquisa ela é extremamente importante. Né? porque muitas vezes, uh, em busca dos melhores resultados, em busca uh, das melhores uh, agências de fomento, existem situações que a ética fica um pouco na berlinda e as pessoas trabalham né, com essas situações que a gente tem que poder discutir e conversar. Então... Uh, algumas situações que são sugeridas seria contratar uh, pessoal específico para que possa discutir preocupações e ideias. Uh, Tem-se sugerido algo como Data management, que os dados do laboratório eles possam ficar uh, num software ou em algum lugar ou com alguém que seja, quem maneja os dados, porque na pós-graduação às vezes dá conflito entre o orientador e o aluno, o aluno sai com todos os dados, o orientador fica muito preocupado com isso, então algumas situações de ter algo como a data management pode ajudar essas situações a gente tentar voltar um pouco e prezar pela questão da qualidade versus a quantidade. Todas as nossas agências de fomento têm prezado muito pela questão da quantidade e eu acho que isso tem feito com que muitas vezes a pesquisa ela se torne algo um pouco sem propósito e a vida da, da academia. Então, ao invés da gente poder ir atrás de investigações que façam sentido, que no fundo possa modificar a qualidade de vida das pessoas ou do que a gente está fazendo com grandes inovações, a gente fica preocupado com uma quantidade de produção com menor qualidade. E os alunos e as pessoas do laboratório percebem isso, criando ainda também um ambiente muito mais competitivo. Então, talvez publicações com coautorias de vários pesquisadores dentro do laboratório, entre alunos pesquisadores, possa auxiliar. Né? Uh, a questão do plano de carreira, a questão de tornar muito clara o futuro, onde é que essas pessoas vão se colocar no mercado de trabalho, quais são os planos, poder discutir isso abertamente, poder conversar com outros laboratórios, e especialmente uh, conversar sobre esse balanço da vida entre a vida pessoal e a vida de trabalho. Isso seria assim uh, o quanto a gente adquire a melhor qualidade de vida quando a gente consegue, na verdade, ter uma vida mais equilibrada do nosso trabalho, com os nossos afetos. E talvez um espaço como isso que nós estamos fazendo hoje, que é sobre saúde mental, né, dentro os laboratórios, dentro das instituições, seja algo importante para desmistificar que isso é um problema só teu, por exemplo. Né? Junto com essas questões, algo que já foram conquistas, né, que nós tivemos, como a licença saúde, a licença maternidade, predominantemente, né, assegurar a sustentabilidade do aluno, uh, programas institucionais né, e nacionais de apoio a pós-graduandos, uma discussão, como a gente conversou, sobre o mercado de trabalho, um foco na qualidade das pós-graduações e dos seus produtos, né? e a questão da promoção de saúde mental. Tudo isso fica ainda muito mais difícil nesse atual momento da pandemia, em que são tempos de incerteza, e como a gente já viu, em, em algumas partes dessa nossa conversa, em slides prévios, a academia ela não gosta tanto de incertezas, ela gosta de dúvidas para poder investigar, mas o que essa questão da incerteza ela fere alguns princípios do jeito da gente ser, que é da necessidade de controle, de ir atrás de coisas, de ter um planejamento, né? Então Nesse momento, nós observamos que a gente tem passado já, não só pela aquela situação de estresse, em que o estresse um, gera motivação para fazer coisas, mas nós estamos no momento já desse estresse crônico, né? em que a gente está se sentindo fadigado, exausto, com burnout e com muitos sintomas. Nós estamos vivendo a pandemia... Uh, já há um ano, né, de uma forma com pouco controle, com um grande desamparo e a sensação é de que os sintomas estão surgindo e que as pessoas ficam se sentindo exaustas e, na verdade, muito sem propósitos, né, que é isso que nós temos que procurar, então essa onda aqui na época desse slide era chamada quarta onda, atualmente nem tem mais quarta onda, são grandes ondas, mas que seria uma onda onde tudo isso que está acontecendo gera um trauma psíquico com uma grande prevalência de transtornos mentais, com um grande prejuízo econômico e realmente situações de burnout extremos. Deu ponto de vista de saúde mental, assim, trabalhadores da área da saúde, estudantes, pós-graduandos também nessa área, têm uma sensação de assim, a prevalência, a frequência de sintomas depressivos, ansiosos, de irritabilidade e de insônia, são extremamente comuns. Os pensamentos têm sido muito catastróficos, vem um pensamento automático de que as coisas não vão dar certo, o comportamento ele acaba fazendo com que a gente estagne, fica um comportamento às vezes mais procrastinador, em que a, gera uma emoção na gente muito mais de tristeza e de angústia, que acaba mobilizando de novo um pensamento ruim. E dentro desse ciclo, Ficamos todos, né, neste momento, embora a gente deva saber que é ok não estar ok, talvez seja um sinal de saúde nesse momento, está incomodado com tudo isso que está acontecendo, né, e talvez a gente saber que não está sozinho, né, e que as pessoas estão realmente preocupadas, tem um grupo de pessoas que pensam da mesma forma e que possam dizer de uma forma empática que é ok, não estar ok. Várias situações muito difíceis têm ocorrido na pandemia, né, durante a pandemia na academia, como decisões importantes sobre continuidade de um programa de uh, doutorado, por exemplo. Essa situação também uh, conta a história de uma doutoranda que estava trabalhando no Peru, quando foi fechadas as fronteiras e os pais idosos moram em outro lugar nos Estados Unidos e ela tinha que fazer uma decisão sobre se ela se manteria fazendo doutorado ou se ela voltaria para casa para cuidar dos pais idosos durante a pandemia. E é uma decisão difícil onde aquele equilíbrio da vida que a gente gostaria de ter entre a nossa vida afetiva e a nossa vida profissional, ele acaba tendo que a balança pesar para um lado naquele momento. E parece que se em algum momento tu preza pelos teus afetos ou pela tua vida familiar ou por algo que não seja da academia, é como se tu não desse para isso. Tu não exaltou o sofrimento. Né? tu fizesse uma opção pela vida afetiva, e culturalmente às vezes isso é visto como tu não dá para coisa, então talvez a gente poder discutir isso de uma forma diferente, especialmente nesse momento onde talvez um cenário maior se apresente e que a gente tenha que tomar decisões importantes, como a gente tem visto com as pesquisadoras e as acadêmicas mulheres, por exemplo, que tem que trabalhar em casa e, ao mesmo tempo, fazer homeschooling, né? ficar com os filhos, tendo que poder uh, trabalhar... Uh, com a, as crianças do lado, né, essa, a nossa sociedade particularmente é uma sociedade que coloca isso muito na conta da mulher, e esse também é uma letra escrita até por pesquisadoras brasileiras, né, que trabalham com o Parenting and Science, e, em que mostra a dificuldade da gente se manter produtivo frente a essa escolha desse momento. Tudo isso com certeza faz com que aumentem barbaramente depressão e ansiedade nos estudantes nas pós-graduações durante a pandemia. E os estudos têm mostrado, e esse é um estudo da Nature bem recente, né, de agosto de 2020, a maior presença de ansiedade e depressão, ela segue sendo mais presente, como a gente mostrou antes, no, em estudos não da pandemia, né, mas em mulheres e na população LGBT. Uh, acrescido de todas as coisas que a gente já conversou, existe uma dificuldade de ajuste ao trabalho remoto, muitas vezes, né, e isso uh, fica mais complicado, especialmente com crianças em casa, ou quando a gente tem que compartilhar, por exemplo, uma rede de internet com várias pessoas ao mesmo tempo e a internet cai, né? existem situações em que foi olhado que a área das ciências da física a presença de depressão é maior e a área biomédica a ansiedade é maior e existe um sentimento de desesperança que com tudo isso que tem acontecido né porque que nós vamos pensar no trabalho nessa banalização das mortes e de tudo que tem acontecido durante a pandemia pensar no trabalho fica às vezes pequeno. E esse sentimento de desesperança, ele é muito compartilhado entre os alunos nesse momento na pós-graduação. Outros estudos também têm mostrado uh, muitos sintomas depressivos e ansiosos, e como a gente vê nos estudos, ele vai ser maior nas mulheres, né? ele vai ser maior nas pessoas que têm... Uh, um income, um, a questão salarial e a financeira pior, ele vai ser pior quanto a qualidade de saúde é pior, menos horas de sono, menos exercício, quanto tu tem menos tempo fora de casa, né? Uh, de atividades outdoor, de correr, de frequentar o parque, que são coisas que são uh, comuns nesse momento. Então, uh, tem sido tempos muito difíceis. No Brasil, isso não poderia ser diferente, né? A gente conhece o nosso país, ele é um país continental, em que a pandemia vai pegando diferentes lugares em diferentes momentos, né? Uh, é difícil fazer um planejamento único, especialmente uh, no atual governo desgoverno, né, e é um país desigual. A gente sabe que as populações não são igualmente afetadas pela pandemia, uh, a desigualdade, ela impera também, mesmo que o vírus, ele seja igual para todos, a morbidade desse vírus é diferente. Então a gente sabe, por outro lado, que é um país que nós temos o SUS e que nós temos a ciência vinculada às grandes instituições públicas. Vários estudos têm saído das grandes instituições e isso é a prova da resiliência da academia. Com tudo isso que nós estamos vivendo, a academia está viva, produzindo, produzindo ciência, uma ciência de qualidade e uma ciência para salvar vidas. Mas... Uh, não às custas desse desequilíbrio da saúde mental, do qual a gente deveria reconhecer, a gente deveria, quem sabe, tentar prevenir de alguma forma através de um trabalho conjunto, através do trabalho em grupo, através das conversas entre os uh, membros, entre os pesquisadores, Uh, a gente poderia esclarecer se tivesse um plano institucional e um plano nacional de como que as coisas vão acontecer e a gente sim deveria incluir todas as pessoas que necessitassem de ajuda uh, no atendimento ou na busca de uma melhor saúde mental. Né? Isso nesse momento, talvez... Incluo agora os, os serviços online de psicoterapias ou de atendimento. Então, nesse momento, um grupo de pesquisadores, os quais eu incluo professores da universidade, criamos no, no Hospital de Clínicas um atendimento aos profissionais de saúde e estudantes vinculados à área da saúde pois era uma linha de frente no atendimento da Covid-19. Esse projeto Telepsi, ele teve inicialmente um apoio no, do Ministério da Saúde para que a gente pudesse oferecer atendimento psiquiátrico e psicoterápico para todas as pessoas da área da saúde que estivessem na linha de frente ao combate ao coronavírus. Um, nós conseguimos nesse processo... Né, criar 14 manuais de atendimento, uh, manuais de atendimento de psicoeducação sobre sintomas, de terapia cognitivo-comportamental, de terapia interpessoal e treinamos ao, no país inteiro 846 profissionais para fazer um atendimento online de saúde mental, de Ma a maio, junho de junho até agora foram feitos 2.464 atendimentos. Esses atendimentos é, são quatro sessões, um mês de atendimento para todos os profissionais que procuraram ajuda. Nós tivemos muitos acessos ao nosso website desse o Telepsi, que também é uma inovação para nós trabalhar. Com toda essa questão do remoto e da ciência e colocar psicoterapia dentro de um atendimento remoto, e nós tivemos muitas visualizações dos nossos vídeos de psicoeducação. Esses vídeos exemplo, eram predominantemente como lidar com a insônia, como lidar com a sua ansiedade, como faz, conseguir fazer exercício físico, como tu poderias ter uma alimentação mais saudável, como busco, uh, auxiliar idosos em casa, como trabalhar com as crianças, atitudes, assim, comuns a todos nós nesse momento de pandemia, né? Todos esses vídeos são acessíveis à população toda. Né? e o que nós observamos assim, foi uma grande presença de sintomas ansiosos, uma grande presença de irritabilidade entre as pessoas né? e sintomas depressivos. Uh, além disso, a gente sabe que pequenas intervenções curtas, tipo workshops, assim, que possam trabalhar com o nosso pensamento, com o nosso comportamento e as nossas emoções, modificando a forma da gente ver algumas situações específicas, tem uma chance muito grande de melhorar alguns scores de qualidade de vida e diminuir scores depressivos, como a gente vê aqui nesses gráficos. Então esse, essa foi uma intervenção que foi feita entre estudantes de medicina que nós fizemos não foi em 2019 ainda pré-pandemia né os estudantes de medicina na verdade eles tinham muitas queixas de estresse burnout durante a faculdade e se fez uma intervenção baseada num protocolo unificado para redução de sintomas depressivos ansiosos irritáveis e de estresse, e era uma sessão de duas horas, uma conversa, um workshop de duas horas, em que se discutia essa relação que existe entre o nosso pensamento, as nossas emoções e os nossos sentimentos, e que no momento em que a gente puder, a partir de uma situação pensar ou enxergar de uma forma diferente, nós poderíamos melhorar a nossa qualidade de vida. Essa intervenção ela foi associada a alguns componentes de mindfulness, de como fazer uma respiração pragmática e coisas que auxiliem a gente se sentir melhor e melhoram a nossa qualidade de vida. O que é interessante observar aqui durante a pandemia, esse estudo, um estudo do Jonas Psychiatry, que saiu super recentemente, eles colocam que mesmo uma ligação telefônica para alguém, empaticamente, uh, um ouvido empático do outro lado da linha, ele acaba reduzindo sintomas de solidão, de depressão e de ansiedade durante o, a, a pandemia. Né? Então, as pessoas eram alocadas a receber essa ligação e não receber essa ligação por quatro semanas. E a ligação era feita por pessoas ah, não treinadas, ah, na verdade treinadas, mas ah, eram estudantes, eram pessoas que se treinaram a isso, mas de qualquer forma não eram pessoas... Ah, com um treinamento médico, psiquiátrico ou psicológico e essa escuta empática ela foi suficiente para melhorar os sintomas depressivos, os sintomas ansiosos e a questão da solidão. Então dessa forma eu Assim tento encerrar essa apresentação nesse momento com algumas dicas de vida saudável, de como a gente pode enfrentar esse momento uh, da pandemia. E a minha uh, dividiria isso em três pilares. O pilar número um, que seria o pilar de tentar esvaziar o nosso cérebro e de que forma a gente poderia fazer isso assim. A prática de mindfulness pode ser boa para algumas, para algumas pessoas, mas talvez a gente tenha que sim reduzir o nosso tempo de exposição à mídia, tentar esse ajuste à nova rotina sem a expectativa de quando que tudo vai virar normal de novo. Esse é o nosso novo normal. E talvez se ajustar a essa nova rotina, uh, esperançoso com essa nova rotina também, seja uma forma da gente se sentir melhor nesse momento. Uh, a gente tem como pilar a manutenção de necessidades básicas, assim, tentar fazer exercício físico, ter uma boa qualidade de sono e uma boa alimentação, tentando evitar o uso de álcool e outras drogas. né? E a questão de ficar conectado. Se a gente não pode ficar fisicamente conectado com as pessoas, que a gente possa ficar conectado... Uh, com todo o instrumental que a gente tem de conexão com os nossos amigos e com a família e com a situação como nós estamos fazendo hoje, acho que a gente está conectado com pessoas que pensam como a gente e que nos dão força e propósito para seguir em frente. Então eu queria finalizar agradecendo o meu grupo de pesquisa, todas as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que pensaram no, no que tem pensado em transformar uh, a ciência, as nossas vidas, a capacidade da gente ter melhor qualidade de vida e ter o propósito de que as coisas que a gente faz venham de fato uh, tornar o mundo melhor. Então, Queria agradecer a vocês a oportunidade de ter conversado aqui nesse momento, e acho que agora a gente abre para perguntas, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, pode ser? Pode, muito obrigada, Gisele. A gente pode abrir uh, os microfones e agradecer, não sei se todo mundo consegue. Uh, muito obrigada, e agora a gente vai para as perguntas, vamos ver quem... Quem gostaria Eu de fazer a primeira certinho. pergunta? Pode... Foi ótimo, perfeito. Feita. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode usar a função levantar a mão, raise hand, que daí a, a gente vai abrir. Já que quer. Temos a Adriana Rolim. A Raquel também acho que Tá. tá a Adriana, vou vir ela. Depois a Raquel, isso. Oi, boa tarde. É, Obrigada pela pela apresentação, foi fantástica e me, me fez pensar que a minha o, o meu meu passeio, né, pela academia. E eu, eu mudei muito a a minha forma de trabalhar depois que eu tive filhos, né. E hoje a gente, eu e a Normanda, que está aqui também, a gente faz algumas atividades lá na, na universidade, né, sobre maternidade e ciência, mas é, eu, eu queria saber como é que vocês estão pensando em trabalhar mais as instituições, porque o que a gente vê são atitudes muito isoladas, né, dos pesquisadores, né, a gente já vem conversando há algum tempo lá na, entre a gente os professores, e o corpo docente está adoecido, né? e, mas a gente não consegue ainda sensibilizar muito a uma atividade mais institucional para melhorar essa situação. Né? Então, como a gente começar isso? Hum. Nossa... Uh, Adriana, sim, agradeço a pergunta, acho que é extremamente pertinente, e acho que é muito difícil uh, atitudes institucionais no primeiro momento, mas é o que se precisa, então o que, que eu penso? Eu acho que a gente tem que trabalhar com pessoas engajadas no propósito e a partir disso ir estabelecendo como um propósito mais comum, né, nós tivemos algumas facilidades na medicina da URGS com algumas um, uh, ideias, justamente quando se modificou e o, a diretora é uma mulher, né, uh, a presidente do nosso hospital é mulher, né, então a partir daí, a questão da saúde mental, ela pode ser vista não como uma fraqueza, mas como algo que nós podemos ter e se criou oportunidades de trabalho. Então, assim, a gente tem auxílio para os estudantes, por exemplo, uh, encaminhamento para tratamento, né mas isso não é uma coisa comum na URGS como um todo. Né? A gente... Uh, né? me ajuda, mas assim, nós temos um serviço na urgestinha de apoio psicológico, ele não dá conta do recado, e para os pesquisadores em si, uh, a gente tem dificuldades, por exemplo, uh, no campo de, como tu falasse assumir a maternidade, e talvez tem um aspecto institucional da instituição entender isso, que algumas, o CNPq, por exemplo, há um tempo atrás já estava fazendo, de, essa, de ter na, no nosso lattes a ideia de quando que a gente está em licença-maternidade, quando que a gente teve filhos, né para que isso possa ser levado em consideração em concursos e outras coisas. Uh mas a gente também tem que poder se permitir que esse é um momento que a gente vai tirar para a gente, sabe? Hoje eu estava justamente conversando e discutindo isso sobre o equilíbrio, talvez dentro dessa perspectiva hum, do nosso perfeccionismo, a gente poder se dar o direito que eventualmente tu vai ter uma outra uma outra prioridade, que tu vai escolher alguma outra coisa por algum momento e que tu não pode ser penalizado por isso. E aí a instituição deveria entender a parte de não ser penalizado, né? Então nós talvez tenhamos que trabalhar um pouco nesse modelo, nessas políticas, né? É verdade. Eu acho que falta também um pouco do, da gente, enquanto pesquisador, aceitar né, que nós podemos ter vida, eu, às, é, é. algumas vezes eu tenho até vergonha de falar o que é que eu faço fora fora da universidade para os colegas porque vai parecer fútil né assim como se eu tivesse me, me deixando de trabalhar para fazer alguma coisa para mim né assim, é verdade complicado. tu sabe que eu fiquei muitos anos no comitê de ética da minha instituição, da ética e pesquisa, e era comum as pessoas mandarem pareceres dizendo onde estavam. Eu estou de férias viajando na praia, mas estou mandando parecer, e as pessoas exaltam isso como se isso fosse correto, sabe? Como se o correto fosse tu tirar de fato um espaço das tuas férias para o trabalho. Então assim, Sim. e é comum a gente circular no hospital e tu dizer, nossa, não te vi, não, eu estou de férias, eu não tinha que estar aqui, mas eu estou mesmo assim. Uh, e eu acho que isso é aquela questão que a gente discutiu antes e que eu tentei trazer na conferência, que culturalmente isso segue sendo algo como demonstrativo da tua competência sabe, que tu não abre mão do teu trabalho por coisas pessoais, e cada vez mais a gente vê que o desequilíbrio entre as coisas pessoais e de trabalho acabam gerando estresse, burnout, e uma produção muito me menor e muito aquém do que a, que a gente podia ter, né? Verdade. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Na... Agora, Raquel. Obrigada, Adriana, oh, oh, oh, desculpa, oh, Gisele, <risos> muito obrigada pela sua foi. palestra, foi muito interessante, são reflexões é, importantíssimas para nós, e minha pergunta, ela vai assim, a gente como não é profissional da saúde, né, e, né, por exemplo, sou da área de exatas, e, e a gente lida muito com, com os alunos de pós-graduação, especialmente quando você está na, na coordenação, subcoordenação de programa. E, e aí, assim, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Qual que seria a conduta mais adequada? É claro que a gente sempre aconselha o aluno a procurar um, um aconselhamento profissional e tudo mais, mas, né, assim, até que ponto a gente pode aconselhar? o aconselhamento que a gente dá é mais acadêmico, né? E a gente percebe muito que eles, é, às vezes, não, não conseguem conversar com os orientadores quando eles têm problema. Então, a gente... A gente dá um aconselhamento acadêmico, mas né, não, não somos profissionais na área, então a gente tem essa dificuldade, eu pelo menos. E Então, como é que a gente, né, nessa posição de orientador e de coordenador de pós-graduação, como é que a gente pode conduzir, né, quando muitas vezes não tem uma iniciativa institucional muito clara para a gente, e se a gente pode, é, de repente, criar algum tipo de programa que possa apoiar os alunos, algum momento de, de conversa, de reflexão, o que, que você nos dá de dicas assim, nessa, nessa direção? Tem. Ai, Raquel, Bárbara pergunta, eu acho que para a gente acaba ficando sempre mais difícil, eu fico pensando, né? eu sou coordenadora do programa de Psiquiatria e Ciências do Comportamento, é claro que o nosso olhar para cada aluno acaba sendo diferente, porque a gente tem um treino né, para olhar isso e para entender, então às vezes para mim fica difícil me colocar numa, na posição de, por exemplo, quem é um coordenador de exatas, em que perceber exatamente o sofrimento pode ser Uh, de fato, difícil. Existem sintomas que a gente percebe, como o, o aluno se queixa que não está dormindo, que tu não está comendo, ele está desatento, ele não consegue produzir, né? São sintomas que nos indicam. Grau de sofrimento. Eu, o que eu fico pensando é que muitas vezes a gente também está passando por sintomas muito parecidos. Eu estava uh, conversando com a Elisa antes da gente entrar aqui, né? A gente passa por coisas muito parecidas com os nossos alunos. A gente... Uh, também tem deadlines, eles também estão trabalhando e eles têm que produzir, porque a gente também tem que preencher um relatório para uma agência de fomento que está nos cobrando, então muitas vezes nós não conseguimos ser a pessoa mais indicada uh, para entender ou dar respostas para o aluno. Por outro lado, o que eu chamo a atenção é a questão... Da empatia ao sofrimento, algo do tipo eu percebo que tu não está bem e eu percebo que talvez tu tenha que buscar ajuda. O aluno muitas vezes não fala muita coisa porque ele vai ser julgado pelo aquilo que ele está sentindo naquele momento. Então se ele está deprimido, ele tem medo que o julgamento seja que a gente acredite que ele não dá para a academia que ele não vai concluir, que ele não vai conseguir fazer. Eu acho que a gente poderia pensar institucionalmente assim, em pequenos programas, esses workshops de duas horas, por exemplo, que a gente faz e que a gente poderia fazer uh, dos alunos poderem entender diferente os seus sintomas. Né? Na faculdade de medicina, por exemplo, tem um professor nosso que está fazendo... Uh, meditação com os alunos. Tem um horário, sete da noite, antes da pandemia, que os alunos iam meditar. Uh, nunca se imaginaria, assim, que a faculdade abriria um espaço para os alunos saírem do, do hospital e irem com suas almofadas meditar na faculdade. Né? Então, uh, eu acho que a gente poderia pensar nessas questões mais institucionais de oferecer programas, oferecer ajuda e que os próprios alunos, eu acho que nessa questão dos milênios também, que eles trabalham muito entre eles, a gente poder fazer uma rede de apoio entre os próprios alunos, treinar alguns alunos para que eles possam ser também essa fonte de uh, pessoas que percebem dificuldades e que ajudem os colegas no encaminhamento, das situações, então, por exemplo, ter uma lista de instituições que atendem, que atendem com um custo menor, e que daqui um pouco, por exemplo, que os próprios colegas possam alertar, mostrar essa lista, indicar, não sei, estou pensando assim, junto, né, uh, com vocês, do que, que a gente poderia fazer, né. Obrigada, Gisele. Essa, essa questão realmente, acho que a gente pode procurar até dentro da instituição mesmo, essa lista, né, para indicar, conhecer outras, outras, né, as vezes tem estagiários na, na faculdade, de, né, na, na parte de psicologia, psiquiatria, e também de identificar os próprios alunos que já são mais propícios a, a, a prestar esse, esse trabalho, né, de conversar com os colegas e fazer essa representação. Legal. Ah, obrigada, Obrigada, Raquel. Agora, a Jaque colocou todo mundo como panelista para a gente tirar uma foto. Então, se todo mundo puder abrir as câmeras. E a gente tira uma foto. E depois a, a gente vai para a pergunta da André. Deixa eu ver. Acho que já, já pode tirar a foto. Pode começar. Tá abrindo, Tem vários tá ainda tirando. que não abrindo, estão abertos. né? Sim. O pessoal, todo mundo aí. Rindo. <risos> Deu, Jack? Pronto, deu. tá mundo pena. Deu. Tá bom. Então, agora, André. Olá, boa tarde a todas e todos. É, queria agradecer a Gisele por essa palestra super interessante e super relevante nesse momento, né? E, na verdade, o que eu tenho para dizer não é bem uma pergunta, é mais um testemunho, até para complementar o que foi dito aí pela Adriana e também pela Raquel. Eu sou professora do Instituto de Física da USP em São Carlos, Gisele, que é uma instituição extremamente produtiva, né mas, consequentemente, extremamente competitiva também. Então, nós temos um ambiente assim, heavy load, né? É um ambiente difícil, tanto para o para os nossos alunos, como para nós também, né? E a gente, sem dúvida, tem notado que, com o passar dos anos, nós temos tido um acréscimo muito grande de estudantes que fazem uso de medicamento, né? E isso, claro, tem tem sido difícil para a gente lidar com isso, porque você sempre fica meio cheio de dedos, né? Os estudantes são mais sensíveis hoje em dia, você precisa moderar a maneira como fala, e o pessoal da física tem uma certa cultura assim do, do bruto, né, da maneira de crescer através do, do, do desafio, né, da chicotada. Então, isso está sendo um desafio para a gente também. né? E aí eu coloco essa questão que a Raquel colocou aí, né, que às vezes a gente também não sabe muito bem como lidar com isso. Então, acho que todo mundo precisa ser educado, e é uma questão também da, da, da, da geração, né? das características, como você bem colocou. Não adianta eu querer tratar os meus estudantes como eu fui tratada pelo meu orientador, e não adianta querer que eles trabalhem de 12 a 15 horas por dia como eu trabalhava. Né? E me orgulhava disso, achando que eu era né, especial. Certo? Então, você vê que tem uma distorção aí tremenda. Mas o que a gente tem percebido também, ultimamente, é que vários dos nossos colegas também estão tendo dificuldades emocionais muito grandes, né? Então, a gente escuta assim, é meio conversa de bastidor, né? Que quando é entre colegas, isso não fica público, né? Então, aí, às vezes, alguém fofoca, né? Ah, você viu que fulano, não sei o quê, tá com depressão? Ah, você viu que o fulano tá viciado em não sei o quê? Umas coisas assim meio, né? Então, realmente, são tempos difíceis. Assim. Agora, um exemplo de a, a iniciativa institucional, aí só para é, complementar o que a Adriana falou, por exemplo, lá no Instituto, o nosso diretor percebeu que algo deveria ser feito. Então, uma das coisas que a gente tem são duas psicólogas trabalhando em plantão para atender tanto a comunidade é, dos estudantes, como nós, os docentes e também os funcionários. Né? Então, basta que você marque um horário, isso tudo é tratado diretamente com as psicólogas, elas têm feito esse atendimento. Não sei agora, na época da pandemia, talvez tenha sido suspenso, ou talvez seja online, mas isso tem sido feito aí nos últimos três anos. Né? Então, isso é uma coisa bacana, que talvez possa ser proposto para as outras instituições. E claro que a gente tem também aqueles programas de tutoria, né, que um professor fica responsável por pequenos grupos de estudantes, três ou quatro, durante o semestre, e aí se encontra uma vez por semana para conversar e saber como é que eles estão se sentindo no curso e tudo mais. Né? Mas eu percebo isso assim como um desafio muito grande, né? porque não é... Claro, com a pandemia tudo ficou exacerbado, mas é, tem aí a questão cultural, tem a questão da geração, né? São pessoas diferentes e agora tem mais esse problema. Nós os docentes também estamos fragilizados, né? Eu tenho percebido cada vez mais isso, nos meus colegas e também em mim. Né? Essa pressão, essa às vezes essa insegurança, né? Esse questionamento, será que eu estou onde eu devia estar e coisas desse tipo, né? Então é isso. Obrigada, Gisele. Ai, Andreia, assim, agradeço muito o teu depoimento, eu acho que eu compartilho muito com essas ideias, assim, que tu colocasse, a prevalência de sintomas depressivos e ansiosos mesmo, até de irritabilidade, insônia, é em torno de 30%, 40% na academia. não é? E isso não é só nos estudantes, eu acho que também agora tem sido nos próprios docentes. Então assim, eu acho que tu traz várias coisas, a prevalência dos sintomas, o reconhecimento dessas questões de saúde mental como uma dificuldade e não como um caráter ou como uma fraqueza de caráter. Então na medida em que o diretor da instituição diz isso pode ser tratado, vocês têm, é quase como se ele autorizasse que isso existisse e que isso tem tratamento, né, que é diferente, quem sabe, da nossa cultura em que tudo crescesse, eu também, assim, do tipo, a quantidade de trabalho que a gente faz, ou por quanto tempo, na, lá na Faculdade de Medicina, o pessoal brinca muito que o grande discurso dos professores são, na minha época, né? Ah, na minha época era assim, não sei o que vocês estão reclamando, na minha época, e esse é um discurso talvez parecido que a gente tenha com filhos. Ah, a gente tem que ter um discurso com os nossos filhos também, super acolhedores para eles irem para frente e ao mesmo tempo de colo para eles saberem que estão seguros. Então eu fico pensando que com os alunos a gente tem que ter uma postura de alguma forma muito parecida com isso, a gente tem que uh, auxiliar a autonomia e estar tá ali presente para o colo quando ele for necessário, uh, mas como tu dissesse, o nosso colo... Uh, para os alunos, às vezes, ele advém das nossas frustrações também profissionais, da nossa comparação e dessa questão da dificuldade dessa conversa entre os milênios. Quando eu estava lendo sobre isso, por exemplo, um dos professores que discutiu, ele disse assim, o aluno gosta de estar toda hora batendo na tua porta com pequenas perguntas. E a gente tem o hábito de ter, assim, uma supervisão semanal ou duas em que ele traga todas as perguntas e que tu discuta, e que tu discuta a estratégia do projeto uh, numa reunião de uma hora. Essa geração funciona diferente, ele quer poder bater na tua porta e fazer a pergunta X, tu responde, o que precisa, Y, e ele sai e ele vai fazer o que tem que fazer e ele volta daqui uma hora para fazer uma outra pergunta, ou no outro dia para mais um, uma perguntinha. Então eles até sugerem que a gente possa, quem sabe, manter as reuniões de grupo de pesquisa, mas ao mesmo tempo poder flexibilizar com supervisões mais frequentes e menos demoradas para problemas específicos, porque eles funcionam assim. Eles são multitasking e com atividades específicas, e eles têm essa coisa do um empoderamento, que a gente ficava pensando, ah, eu tenho vergonha de perguntar isso, quem sabe eu investigo muito mais antes de fazer uma pergunta que seja boba para o orientador, eles não se incomodam, eles se sentem autônomos e empoderados, seja para pesquisar na internet, achar que não está bem, e aí só nos dá uma, uma perguntada, é um jeito diferente de funcionar, que às vezes a gente considera um pouco desrespeitador, porque não está dentro da nossa cultura. Então talvez também essa, coisa, essa situação das gerações, da gente aprender a lidar com as gerações da mesma forma como a gente aprende a lidar com o filho. A gente só vai aprendendo a ser mãe na medida em que isso vai acontecendo e a gente vai flexibilizando algumas coisas e dando muitos limites em outras, né? Talvez seja algo similar, mas eu fico assim muito satisfeita de saber que na tua instituição a pessoa o diretor percebeu isso. A nossa experiência na URGS, especialmente na Faculdade de Medicina, é que o núcleo de apoio ao aluno, ao docente, ao discente, ele veio por iniciativa de alguns professores. Dois professores se reúnem, num primeiro momento, se voluntariaram a se disponibilizar a ser um ouvido para os alunos. E nós trabalhamos, nisso era eu e uma colega, por quatro anos sozinhas, até poder fazer uma planilha de Excel e mostrar a necessidade. Quando a gente contou numa reunião da própria faculdade de medicina em Re... a... após a um questões referentes a tentativas de suicídio, o número de alunos que temos procurado, e nós comentamos que nós tínhamos em dois anos atendido 165 alunos para encaminhamento, tornou-se evidente a contratação de um profissional, e aí nós trocamos um profissional porque na Universidade Federal é assim, tu tem que fazer permuta, tu não consegue uma nova vaga, né? Nós trocamos um profissional de administrativo por um psiquiatra dentro da faculdade. E aí nós seguimos ajudando, atendendo, mas aí tinha uma pessoa que era um contratado específico, porque às vezes os alunos ficam preocupados de falar com o um professor, como é que isso... Se é visto do, do ponto de vista acadêmico, se nós contaríamos para os demais professores os problemas que eles tinham. Então, acho que as instituições vão ter que ser criativas e nós criamos aí o programa de tutoria. E o interessante é que quando o programa de tutoria foi criado no primeiro semestre, para os alunos do primeiro semestre, eles começaram a ter um grupo melhor dentro do próprio grupo de tutoria, era um tutor com cinco alunos, um tutor com sete alunos, e esse grupo, ele se suporta, ele se ajuda, e diminuíram barbaramente as procuras para psiquiatra, então por isso eu vejo também que a necessidade, essa questão do suporte, essa questão da diminuição do isolamento, do compartilhar angústias, que é o que nós estamos fazendo aqui, ele é às vezes... Uh, Suficientemente bom e capaz para reduzir muito dos sintomas que os alunos têm. Temos mais alguma pergunta? Se alguém quiser, pode. Se possível, eu falar. gostaria. Vocês me escutam? Vai ah, lá, ah, Sim. Isso. Eu queria agradecer a oportunidade de escutar a Gisele, e parabenizar a iniciativa de trazer esse tema, né, esse tópico aí. Para a gente escutar, eu acho que estamos todas e todos aí muito mobilizados, né? Uma coisa que tem me marcado muito, Gisele, nesse tempo é a ideia de que a gente não pode vivê-lo como se tudo tivesse igual, né? Então, que eu diga o número de mortes, o número de pessoas doentes perto de nós é ou mais distante. É, no entanto, eu não vejo muito não é, da nossa parte, da parte dos nossos programas, e aí eu falo como coordenadora também, né? estamos às vésperas aí de uma avaliação pela CAPS, é, uma relativização das exigências. E, e eu gostei muito, quando você falou dessa questão de que é importante a gente ter consciência do que hoje é prioridade. Eu diria que hoje a prioridade maior é cuidar da nossa vida, é cuidar da vida dos nossos alunos, é proteger-nos, né? É, mas eu não, não sei até que ponto a gente quer isso mesmo e a gente não continua colocando sobre as nossas costas fardos tão pesados, né? Dos prazos, da quantidade de artigos a submeter... Então, eu queria escutar um pouco isso é, da tua experiência, o que é que você tem percebido no teu programa. Estamos dispostos a esticar prazos? Estamos dispostos a ter uma queda na produtividade nesse ano e a curto prazo, médio prazo? É, é, queria que você compartilhasse um pouco isso conosco, eu fico muito curiosa. E outra coisa que me ocorreu também, né? É, eu acho que a gente precisa compartilhar mais entre nós falas como essas de que não estamos sozinhas e que, de repente, a sobrecarga me adoece ou me faz mal, né, é, e talvez compartilhar mais isso e coisas como a Adriana falou, por exemplo, né, o que é que eu fiz no meu fim de semana, o que é que eu fiz para abrir brecha na minha agenda, como é que eu delego, como é que eu crio outras lideranças no meu grupo para me sobrecarregar menos? Eu acho que a gente precisa criar essa cultura de compartilhar mais isso entre nós do que compartilhar exaustão, né? Eu acho que isso seria um caminho muito positivo. Enfim, é um, é um desabafo, uma pergunta, um comentário. Eu tenho visto, inclusive, Gisele, eu tenho 10 anos de doutorado, né? E eu tenho visto muitos colegas, no mesmo tempo de formação que eu, querendo cair fora da academia, né? Tentando estabelecer novas rotas, projetos de vida. E olha que eu sou da psicologia, tá certo? É, então, colegas que em pouco tempo fizeram uma carreira de, de sucesso, não é? é? A colega Adriana fazendo muitos alunos terminando doutorado também não querendo ficar. Porque, enfim, a gente construiu uma coisa que é difícil a gente manter por longo prazo. Eu lembro de um professor, que foi meu professor no doutorado, que ele olhou para mim um dia e disse eu tenho pena de vocês que começaram num, num ritmo já tão acelerado, Tá? E hoje eu entendo melhor ele, depois de 10 anos de ter concluído o doutorado, tá? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Obrigada, querida. Olha, Normanda, que linda a tua fala, assim, sabe? Fico impactada com isso, porque eu acho que compartilha muito dos sentimentos que a gente tem, né? Uh, o mundo tá muito rápido e na rapidez do mundo a gente acaba perdendo os afetos e as ligações e as coisas que de fato importam. Eu não sei, eu, eu acho que tu nem lembras disso, vocês não lembram, mas eu sou de uma época que eu fiz medicina que tinha o, o Index médicos. Nós ia para a biblioteca e nós procurávamos os artigos que saíam no Index médicos anual, né, e vinha e tu procurava e tu mandava para a Bireme a solicitação do artigo, que demorava um mês para chegar em Porto Alegre, aqui onde eu estou. Então assim, o ritmo quanto o conhecimento, né, ele é muito diferente, e hoje os alunos se cobram porque está tudo ali, está tudo na internet, o Sci-Hub tem toda a informação, e a sensação é que a gente não dá conta de ler tudo isso e esse é um ritmo que talvez seja amassante e é por isso que eu fico pensando que essas técnicas que antes eram vistas com tão maus olhos na academia orientais do tipo o mindfulness, a meditação, né, elas chegaram com tudo para nos desacelerar, para tentar fazer encontrar um outro propósito, e eu compartilho contigo que a forma como a gente é avaliado, ela talvez seja um pouco desesperançosa da academia, né, uh, o número de artigos, talvez não tanto a qualidade, uma questão muito competitiva, pouco colaborativa, e aí assim, na área da psiquiatria e neurociências, eu vejo algo que tem mudado um pouco isso, que são os consórcios, né, de nós poder trabalhar de uma forma mais colaborativa, mais ética, entre várias instituições, se ajudando, porque isso dá um propósito para a ciência, isso não é um propósito para o teu Lattes, mas isso é um propósito que a tua pesquisa vai fazer a diferença, né, talvez com um tamanho amostral maior, algo que de fato impacte a mudança, é quase assim, a vacina para o coronavírus em seis meses, né, em um ano que a gente teve, então assim, e eu acho que isso que tu estás dizendo nesse momento, e talvez nesse momento da pandemia, os alunos pensem o que a gente está estudando, o que a gente tá está que que tá fazendo e por que, que eu tenho que publicar quando existe uma banalização do que está acontecendo no país como um todo, né? Uh, aí eu só compartilho e sintonizo com a tua fala, e não sei, e eu também estou atucanada com a sucupira, porque eu também como coordenadora estou aqui, e estava pensando que eu tinha que começar a escrever, né, e continuar escrevendo na sucupira, e talvez a gente seguir todos esses prazos e fazer tudo isso, também em parte a gente está compactuando com uma coisa de que a ciência não dá conta, né? e eu não sei se esse não é um discurso, sabe? que é justamente para mostrar que a ciência não dá conta. Muito legal. Uh, eu tenho uma pergunta. Você poderia entrar um pouco mais em detalhes sobre as diferenças entre uh, alunos de pós-graduação das biológicas e das exatas? Falou um pois, pouco. Eu fiquei interessada ali. Pois é. Uh, eu não não dizia muita coisa, tá? O artigo. Eu até fui atrás para ver o que eles fizeram. Na verdade, foi que eles pegaram alunos de diferentes uh, pós-graduações e eles observaram fazendo as escalas de depressão e ansiedade que as áreas da física, matemática, os alunos ficam mais deprimidos e que na áreas biomédicas os alunos ficam mais ansiosos neste momento de pandemia. Eu fiquei pensando nesse momento, se a área biomédica, como ela está associada com todo a questão da, da própria pandemia, de recursos para a pandemia, se daqui a um pouco não te gera uma situação de ansiedade, porque uh, tu te sente ameaçado, mas tu tem um propósito do que tu pode fazer, e na área das exatas, quem sabe... Uh, esse propósito fica menor e fica me mais desesperançoso e aí ao invés de tu ficar ansioso tu te deprime, sabe? que tu, uh, Não sei, mas não, não dizia eu fui atrás e tentei revisar por que que um estaria mais de um lado do que o outro eu ainda acho, talvez a, na área das ciências exatas uh, talvez por ser coisas mais duras né? e quem sabe o, o tipo de personalidade das pessoas que buscam essas ciências, hum, talvez elas tenham mais fator de risco para desenvolver quadros mais depressivos uh, e na área biomédica um pouco mais ansioso, embora muitas pessoas acham que a ansiedade e a depressão é uma, uh, o mesmo tronco que a raiz é que é diferente, né? são sintomas internalizantes, que a gente chama de valência negativa, que tu pode te apresentar de um lado ou para o outro, mas a depressão é um contínuo que parece um pouco mais grave né? do que a própria uh, ansiedade e eu acho que talvez nesse sentido, eu não sei se os alunos da biomédica de alguma forma se sentiram um pouco mais úteis, ou trabalhando, ou fazendo mais coisas, tendo que dar conta, e talvez os alunos das exatas mais no remoto, mais sozinhos, e aí se deprimiram mais, foi o que eu pensei, sabe, porque daqui a um pouco tá um sentido. aluno... Da, da biomédica ele é chamado para entrar no laboratório, para fazer um PCR, para ajudar a, numa detecção de anticorpo e ele vai ficando ansioso com a quantidade de trabalho, de juntar as coisas e o aluno uh, das exatas ficou mais sozinho, mais em casa, mais sozinho, mais isolado e talvez aí por isso mais deprimido. Interessante. Mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer a Gisele, agora acho que dá para todo mundo abrir os microfones bater palma. Muito obrigada, muito importante. Tenho muito ainda bem. muitas, muitas reflexões, porque a gente passa por, uh, também sendo das exatas, tem certas coisas que a gente, às vezes, é muito diferente dos, dos colegas, da, né, quer mudar e não consegue fica remando contra a maré, mas é muito importante ouvir tudo isso para saber que tem que trazer esse, esse tipo de, de tema para o debate. Muito obrigada. Ah, obrigada, Ana. O pessoal está pedindo o meu e-mail, não sei se dá para eu escrever no, no bate-papo. ali. Dá, sim. Posso escrever só antes? Então, Pode escrever, da gente, claro. A, acabar dá para escrever aqui. no geral. Ah, tem um geral, só um pouquinho. Eu vou passar para ti e tu bota para mim, então eu, eu botei nesse aqui que abriu. Pode ser? Pode ser. Ah, é que esse meu entrou para palestrantes. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Mas eu acho que está todo mundo no é. palestrantes. Está todo mundo. Está todo mundo? Tá. Tá. Então, tá. Eu queria agradecer muito a oportunidade de ter vindo aqui conversar com vocês. Muito obrigada. Foi muito importante. Tá. Depois, se tu nos autorizar, a gente edita. Daí, vai para o YouTube. Tá bom, então. Tá? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Força!